Louco, oh, eu sujou minha bolsa, tá no Evitom mano Tá viajando porra Yeah g g, -g -mobi. Tá lada, essa bitch mano Tá viajando na água da bala <risos> Yeah olha, olha meu dente de ouro Olha o ice no pescoço Só tá mal gostar mal Malboro Moça rasgando meu bolso olha, olha meu dente de ouro Olha o ice no pescoço Só tá mal gostar mal Malboro Moça rasgando meu bolso vocês são tudo comédia, vem buscar na capelinha Tô com bala de granada, o um GG de ponto 30 O Lil tá pesado, vou variar do P do lado Coringão aniquilado, vou fazer vários buracos joia cara no meu dedo, a X-Bop te dá medo Tua grupa safadinha, sempre rico de inteiro, Tô no Noze com a minha dama, jogo tudo na minha foto Tito reggae verde cana Tô no lugar, o beat, cara, tá para. Pede, mas tapa tá na cara. Fuma, barro, tá prensada. Bater na minha, tá na vara. Seu moto entra na mente. Olha, meu dente de ouro. Olha o ice no pescoço. Só que só liga o chão no malbouro. Usa rasteiro no meu pulso. Olha, olha, meu dente de ouro. Olha o ice no pescoço. Só que só liga o chão